Olá ah, pessoal, estamos vivendo um cenário político mundial que está perfeito para as coisas que irão surgir ao mundo, algo novo através da nova era. O acordo da ONU já está sendo colocado nas patas das governanças mundiais e no sistema brasileiro também. Creio que isso no mundo vem caminhando de forma generalizada e não simplificada como muitos entendem, será mais um planejamento arquitetado pela elite para promover o acordo de paz entre as nações, onde vários países estão fazendo o acordo de Abraão entre judaísmo, islamismo e cristianismo. E com certeza, há outras religiões que não ficaram de fora mas nem todos irão querer estar participando disso. Achará que isso seria uma forma contrária à sua tradição, mas com certeza muitos irão se curvar a esse acordo, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Infelizmente, de forma subliminar, muitos estão dormindo para esse problema, e quando despertarem talvez seja tarde demais. Infelizmente já estamos vivendo no período da cartada final, conhecido como I Gran Finale. Governos irão ser substituídos por não estarem nos acordos das elites, para que a corte venha implementar os seus planos, um deles será para colocar todos em uma renda básica universal, onde a maioria serão gratos por isso, já outros não estarão satisfeitos. Mas é como eles vêm nos passando, que seremos felizes com isso, apesar de ser uma farsa bem arquitetada. E não sabem que após toda essa situação emergencial virá o algo que poderíamos deduzir que seria o fim, mas muitos não querem saber nem dessas coisas, não querem ter a possibilidade de se preparar psicologicamente, tudo que virá será algo para nos viciar a estar acostumado a viver com essa vidinha tranquila, mas logo após, quando vir o fim que surgirá depois com o período da quebra deste acordo, Grandes coisas irão acontecer, apenas aguarde para ver, ou melhor, vigiem, sei que alguns vão entender o que eu estou falando sobre isso, e ainda estão esperando o arrebatamento secreto, agora se fosse para isso ter acontecido, já não teria acontecido não? Conforme as pregações místicas e não interpretativas, mas quando realmente chegar, o grande dia do evento, verão sim, o Big Brother General ocorrendo no mundo todo, o grande show revelado, o verdadeiro show de Truman, o real espetáculo da vida das pessoas, o verdadeiro grande jogo, os jogos vorazes na caça aos que não aceitarem os sistemas que querem implementar novas medidas que serão colocadas para reger toda a sociedade em torno do nosso mundo. Pois o que o mundo precisa, na verdade, já está determinado. Falta apenas vir uma ordem decretada pelos senhores do mundo. E eles colocarão algo para preservar a sociedade como um todo. Com toda a sistemática, com a chegada da internet das coisas, que levarão o um grande conhecimento na segurança, através das câmaras conectadas em todo o cenário, que mudará toda a forma de conteúdo já visto. E quem não quer estar seguro com todo esse aparato, será um grande xeque-mate, uma pastasia das verdades sagradas, o mundo não será mais obsoleto, os recursos não serão os mesmos, tudo que falei para muitos foi apenas conspiração, mas o falar permanece sendo isso, mas para os entendidos uma pura realidade que ficou apenas ocultada dos desinformados. Mas se analisarmos bem os conteúdos iremos encontrar bastante coisas descritas. Percebam que tudo o que vemos é apenas um reflexo do que era passado, porém agora será bem pior, que muitos vão querer entender, mas nada do que está ocorrendo eles não vão perceber. A contagem regressiva já está às portas, tudo acontecendo conforme nos filmes já anunciavam. Eles queriam nos avisar alguma coisa, porém, muitos preferiam ver para a diversão. Mas só os sábios entenderão os fatos, principalmente os que têm a visão de águia. Portanto, nós não somos os únicos por aqui que pensam mesmo. Pesquise antes que seja tarde demais. A elite tem as suas agendas globais conforme a Agenda 21 sendo implementada. Algumas metas serão adiantadas, sendo ocasionada por causa de certas coisas que aconteceu por causa de situações que emergiram no mundo, e que surgirá ainda mais novas situações. E a ONU junto com a OMS, elas vão tomar medidas rápidas que já estão fazendo agora. O Fórum Econômico Mundial já declarou que virá o grande reinício, o The Great Reset. Tudo para o avanço da tecnologia que está no alcance de todos, ou quase de todos, com uma eficiência perspicaz, mas não consegue decifrar os enigmas. As pessoas de modo geral não enxergam isso debaixo dos seus narizes, preferem ficar na inércia. Depois com certeza virá o próximo plano que é a Agenda 2030. O Papa já está estabilizando algumas questões também, como um líder religioso universal e tudo será realizado com a chegada da nova ordem mundial, a nova regra universal para a melhoria de todos, que segundo eles alegam conforme as suas imandades querem, mas quem terão os benefícios com tudo isso? Já conseguiram imaginar ou não? Por acaso já ouviram falar das Pedras Guia da Geórgia dos Estados Unidos, um grande monumento em granito, e nele estão gravados dez frases em oito idiomas nas quatro colunas, em inglês, espanhol, swahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. E o que descreve nessas escritas, vamos ao detalhe, Mantenha a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. Controlar a paixão, a fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Permitir que todas as nações regulem-se Internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Valorizar a verdade, beleza, amor, procurando harmonia com o infinito. Não ser o câncer sobre a terra. Deixar espaço para a natureza. Deixar espaço para a natureza e uma pequena mensagem no topo escrito em quatro idiomas arcaicos como babilônico cuneiforme, sânscrito, grego clássico e hierógrafo egípcios. As placas estão astronomicamente alinhadas. E qual seria essa finalidade? Por acaso já ouviram falar das dores de parto? Pois é, pode ser que já estamos vivenciando esse período. E o que muitos não dão conta é que o povo não irá passar pela grande tribulação. Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Não seria pela simples aceitação que o sistema irá impor sobre as pessoas. Será que a picadinha não seria uma fase para iniciar tudo? Por isso que eles têm que apertar o botão de reset para o grande reinício no mundo, para toda a estratégia ser colocada em prática, junto com as guerras e fomes que sobrevirão ao nosso mundo moderno. Aguarde para ver todas essas coisas nessa geopolítica atual. O cenário está perfeito para a aceitação. Muitos estão clamando pela picadinha. E quando realmente chegar esse dia, que já estamos nele, será que a palavra, forma ela diz, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. Até a própria família se levantarão contra os seus, já conseguir imaginar quem são os de fora da família? Não pense que estamos longe disso acontecer, os dias estão contados, os cientistas dizem que estamos no fim do mundo, mas na realidade seria melhor falando o fim dos tempos. O relógio do apocalipse, como é assim chamado, voltou a mover os ponteiros para ditar quanto tempo temos aqui na Terra. E isso pode ser uma possibilidade para a sua iniciativa. Por isso que as coisas estão ocorrendo agora, demissões em massas, fechamento de grandes empresas para surgir o um novo. E no embargo para eclodir uma grande guerra civil como nunca houve no mundo. Basta a fome aumentar para começar os saques nas lojas e posteriormente nas casas. É por isso que no mundo algumas coisas irão mudar para se adequar ao novo normal. Existem regras universais para isso. Como exemplo, a lei internacional, mas com o um novo normal, será ajustado novas medidas para que o sistema esteja interligado várias coisas ao mesmo tempo. As transações serão generalizadas pela plataforma digital, com o fim da moeda física, que muitos utilizam de papel, que são as cédulas, o dinheiro de plástico, que são os cartões de banco, cartões de crédito, mas tudo isso sairá de cena por já existirem as plataformas digitais. Estamos quase lá ou já estamos lá? Apenas falta algo para ter a segurança completa de todos. E isso também ocasionará mais demissões massivas naquelas funções. E isso também serão em vários empregos formais ou informais. Espere para ver. Então, o que nos resta a entender sobre tudo isso, hein? Não será uma possibilidade da marca ser imposta nesses últimos dias, após a chegada do anticristo com o um acordo de paz entre as nações que já estão fazendo e muitos continuam dormindo. Virá a grande tribulação e muitos perderão a sua fé, ou pensar que já era para ser arrebatado, por obedecer ao entendimento de algumas lideranças e não fazendo a sua busca pessoal, e por não estudar bem a escritura conforme nos originais perderão o sentido das coisas, as coisas estarão interligadas mundialmente, tudo sendo vendido para facilitar o governo do anticristo, mas depois o sistema tomará conta novamente que ninguém será dono de nada, apenas o grande líder mundial, será como nos dias de José no Egito que governou e as pessoas venderam tudo para sobreviver e acabaram vendendo as suas propriedades para ter o que comer. O desespero da fome será grande para todos, principalmente para quem está acostumado a comer bastante, para quem está de estômago cheio e muito bom para ser escravo do faraó moderno. E o que acontecerá não será diferente, apenas serão tempos diferentes. E a única diferença é que serão várias coisas interligadas ao passado, e ainda será mais sombrio. E sobre todas essas questões levantadas, o que nos resta a fazer? Saibam de uma coisa. Quem nos levará à verdade, apesar dos desafios? Se não, é o nosso Salvador. Portanto, entendam: Há caminho que parece ser direito ao homem. Mas o seu fim serão os caminhos da morte. Porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser revelado. Fiquem na paz.